A maioria das ocorrências que chegam é a violência física, além dos casos mais extremos que chegam ao feminicídio, né? que é a morte, o assassinato de mulheres pelos simples fatos dela ser mulher. E além da questão criminal, a mulher também é, pode ser amparada pelo, pelos danos morais, né? Primeiro porque muitas mulheres acham que a violência física e psicológica não é protegida pela lei Maria da Penha, o que não é verdade, né? Porque a violência física e psicológica, ela é sim protegida. A violência moral e psicológica ela é uma das mais difíceis, não só pela falta de informação, mas pela questão do machismo, né? Nós vivemos numa sociedade machista, onde muitas vezes as mulheres e homens também entendem que aquela violência ela é normal, ela é natural de uma relação entre homem e mulher, onde o homem é o dominador e a mulher é a dominada. Porque dentro de uma sociedade machista, infelizmente, é, entende-se que a abusividade do homem em relação à mulher é uma coisa esperada, é uma coisa normal, que não é verdade. Então é muito importante sim que os homens passem também por essa desconstrução, né? porque só assim nós juntos, homens e mulheres, conseguiremos chegar a um estado de igualdade, que é justamente o que prega né? a atualidade também até o movimento feminista, né? essa questão da, da igualdade entre homens e mulheres. A mulher vítima de violência, ela sente muita vergonha de procurar a rede de proteção, né? Por isso é importante que essa mulher tenha um acolhimento humanizado. Aqui na Defensoria Pública de Rondônia, nós temos o núcleo da Maria da Penha, não só no âmbito jurídico, mas também no âmbito pessoal mesmo, de acolhimento de instituição. Se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica ou conhece alguém que está precisando de ajuda, procure uma sede da Defensoria Pública na capital ou no interior. Os defensores e defensoras públicas estão capacitados para receber, orientar e fazer o atendimento humanizado das mulheres vítimas de violência doméstica.